Pra complexe fechar, faltam oito pro MBR fechar, velho. Hum, beleza, olha que timing bacana, hein? Olha que timing bacana, cara. Caiu o Blamef lá na rua... Só que tá girando todo mundo pro Bombe B dele.